Fala galera tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal para mais um vídeo galera. Olha o que eu comprei o almoço de Páscoa. Nós estamos na semana de Páscoa, né? Olha galera, vou mostrar para vocês aqui ó. O palmito já tá garantido hein? Olha o tamanho dessa cabeça de palmito Nossa. Deve dar galera ó. Um, uns 20 kg, mas tá sujo tá? Aqui a gente chama que tá sujo porque Tá completo aqui. Aí eu vou limpar. Vou mostrar pra vocês limpando aqui. E <risos> já vai dando aquele like. Se tiver gostando do vídeo, já vai dar aquele like, galera. Dá aquele like. Se inscreva no canal aí pra fortalecer o canal. Comenta, compartilha, viu? E bora que bora. Já quero agradecer a todo mundo aí pelos comentários. Olha, tem mais de 20 kg aqui. Tá linda essa cabeça de Paulito aqui. Isso aqui é de coco. É, a gente chama aqui de, de coco de, da Bahia, né? coco verde, coco de água, que não é palmeira nativa, quem, quem tirou para vender é, não derrubou um coco nativo, é, quem arrancou isso aqui porque produz coco de água, então todo ano eles renova. aproveita essa época do ano aí da Páscoa, que é aqui no estado do Espírito Santo tem a tradição, né? eu acredito que o Brasil inteiro, já deixa um comentário aí, se você que não é do Espírito Santo, ou até mesmo da galera do Espírito Santo também, é, deixa aí nos comentários, se você se aí tem a tradição de fazer a, a famosa torta aí da Páscoa, né? De, é domingo de Páscoa, então aqui no estado ele é bem fiscalizado, tá? A, a galera aí da ambiental fiscaliza bastante quem vende Esse aqui é um coqueiro de água, ele é reforestado, ele é replantado Aí o coqueiro ficando velho vai é, é, ter que renovar o plantio eles derrubam, eles derrubam justamente nessa época aqui, que é uma época que sai bastante quem é produtor de coco, estiver passando aqui no vídeo, pode sinalizar aí nos comentários que eu não estou falando besteira, né? Aproveitando aqui para não sair aqueles comentários, é, derrubou um coco, né? Tá desmatando, não gente, esse coco aqui é reforçado, eu não conheço de onde que veio, não sei de onde que veio Mas tem que falar, né? Para ficar um vídeo legal, um vídeo bonito E não tem aqueles comentários de mau gosto aqui, né? Então, é, vou, vou limpar para vocês, né? E o vídeo de hoje eu acho que eu só vou fazer isso aqui é, mostrar limpando, né? Que eu vou fazer a sequência. Nós estamos na semana da Páscoa e já, já garanti aqui. Aí para muqueca, agora só falta o peixe, né? Não vou comprar o peixe, vou mostrar a vocês aqui o peixe e vou fazer também, né? É, o nosso almoço aqui. Então vamos seguindo, gente. A semana vai estar interessante aqui. Da Páscoa, já vai seguindo, já vai dando like aí, ativa o sininho para não perder a notificação e bora para lá. Eu limpando essa, esse, esse palmito aqui, vídeo curto, né? Vai ser um vídeo curto mais bacana Olha o tamanho Vou ensinar vocês a limpar Ensinar não, vou mostrar vocês a limpar esse, o palmito aqui É top, é palmito doce Eu adoro palmito doce Eu não sou muito chegado dele cozido não a gente, Aqui em casa a gente gosta de fazer mais salada Ou a tradicional torta aqui, né? Não sei se vai rolar também, tá gente? <risos> então bora que bora Eu vou limpar o, o palmito ali Aí galera, para ficar melhor Eu apoiei Aqui ele em cima da cadeira, né? Para tirar do chão. E agora vamos limpando aqui, ó. É, eu vou acelerar o vídeo. Dá para. Porque vai demorar, né? Vou acelerar o vídeo aí para não ficar muito longo limpando. E acompanha comigo. Bora lá limpar essa cabeça de palmito. Vamos ver o resultado que vai ficar aqui, hein? Aí galera, ó, não é fácil não, hein. E agora imagina derrubar. Bem que tem motosserra, né? <risos> Bem que tem aparelho para derrubar. Mas olha a bagunça, gente. Deixa eu afastar aqui e mostrar para vocês, ó. Olha a bagunça que fica, hein? Aí quando vocês for comprar, você pede pro vendedor limpar, tá? Que ele limpa. Eu é, pedi assim sujo. Porque eu não tô limpando no mesmo dia que eu comprei não, tá? E quanto mais ele suja assim, ele dura mais tempo. Um palmito desse tamanho que vocês viram aqui, que eu mostrei na filmagem. Ele fica aí até 90, 120 dias assim, naturalmente, com de capa aí, tá? Só derrubando o coqueiro e trazendo ele, dura bastante tempo. Mas agora depois que limpar, ou mantém sua refrigeração, ou cozinha, ou consome logo, né? Ou tem que utilizar logo. Ah, mas é muito bom tá eu já limpei muito palmito na minha vida no tempo aí que morava em fazenda trabalho em fazenda e o facão não tá ajudando não gente e bora que bora deixa like aí é, se não for inscrito se inscreva compartilha e deixa muitos comentários vamos continuar aqui esse já tá no ponto aqui deixa eu já tá no ponto aqui ó e já tá aparecendo a massa do palmito né agora aqui eu tenho que ir com calma que tá aqui aqui a gente chama de cabeça e aqui o corpo do, do palmito isso aqui tirando essa parte dura aqui o resto é tudo comestível tá quando começar a maciar já é tudo comestível é um palmito doce é 100% de aproveitamento essa parte aqui dura isso aqui é o é invoco de um cacho de coco. Aqui dentro tem um cacho de coco. Não dá para mim. Ó, massinha Aqui não dá para poder abrir direito, dá para abrir, ó. Vou abrir para você, para vocês ver aqui, ó. Isso aqui é um cacho, ó. Esse co esse palmito tá top, hein? Esse palmito aqui vai estar tá filé, porque o coqueiro tava tá produzindo, tá? Olha. É duro, gente. É duro. Ó pra vocês verem, ó Aqui tá, ó Aí, ó Mostrando pra vocês aqui, ó Esse palmito tá, tá todo doce Porque a mãe aqui Estava esperando os filhos, vamos dizer aqui, ó E já dá pra comer aqui, ó É tudo comestível, Uma delícia, maciozinho aqui, ó não dá pra especiar nada Eu vou até guardar Decorar uma salada É top, galera, ó Pra quem não sabia Agora fica sabendo, ó Come-se tudo, ó Ó, todo o cacho ó Toda a parte macia do coqueiro Do palmito aqui É comestível, não, não perdi ser nada E tem mais, ó Só que eu tirei aqui, ó Olha o tamanho desse aqui, ó. É outro. Ó. Vou abrir e vou aproveitar também. Eu comprei este, esta cabeça por 40 reais. Eu achei um perro até justo. E tá bonita. Vamos continuar aqui de, a, a limpar. Até chegar no, no palmito top aí. <SILÊNCIO> Aí galera, ó. Já, já tá tudo macio, tá vendo? Eu já não esboço mais para cortar, ó. Já tá chegando na parte aí, filé, ó. Vou tirar essa tapa aqui. Tem que tá toda vinda aqui, ó. Ó. Aí, viu a dificuldade? Mas agora tá limpo. Agora daqui, daqui pra frente, qualquer pessoa é. Manusei agora. Daqui pra frente, qualquer pessoa trabalha. Ficou mais leve, ó. É, ele tá uns 10 quilos. Dá pra tirar mais uma capa. É, não vou tirar tudo. Né? Porque. Se não estraga, ele tá muito grande ainda para poder colocar na geladeira. Não tem espaço aqui nem em casa, mas aqui ó, já dá para me comer a polpa dele aqui ó. O que a gente chama cabeça, que é essa parte aqui de, de trás. Essa é de uma parte, uma, é, não, não é uma das melhores partes, não tá? Porque tem muita fibra. E olha, galera, ó, olha que top aqui ó. Mais o mais outro, é outro fenculo, não sei como chama isso aqui ó, mais outro pendão. De sair um caixa ó, como ele está novinho ó, 100% Eu já vou fazer salada desse aqui hoje Ó, ó macio Experimenta Leva o um pamento inteiro Que vocês aproveitam mais, tá? Foi 40 reais Ó, super macio Compartilha esse vídeo Deixa comentário Dá like Se inscreva no canal Eu quero ver esse vídeo chegar na galera produtora aí ó, De coco eles vêm aqui comentar. Eu vou mencionar alguns canais aí de produção de coco. O cara vai comentar. Tudo comestível tá? Se tiver a parte macia, que não incomoda na mastigação, pode comer, ó. Tem outro aqui dentro. O daqui de dentro vai estar tá mais macio. Do que esse aqui, ó. vou fazer aquele para foto né foto de capa aí a foto de capa de perfil aí e agora aqui ó ó um qualquer uma agora ó qualquer pessoa agora dá para tirar essa parte é aqui que a gente vai usando aos pouco a pouco essa que é a dica aí para vocês que compram um palmito inteiro não sabem aí como fazer ou não compra com medo de perder. É essa é a maneira certa. Pede o vendedor para limpar só até nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Quando enfia o facão, ele entra, ó. Pede para limpar só até aqui. Não mais do que isso. Se ele for limpar mais do que isso, vocês vão perder dinheiro, tá? Só nessa, nesse ponto aqui. Daqui para lá agora é só alegria e comer. Muito obrigado por estar no vídeo, muito obrigado pelo like. Não esqueça, quem não deu like, dá like aí. Me segue, se inscreva no canal, comenta e compartilha. Um abraço, fui, até o próximo vídeo. Já garantiu o palmito aqui da torta, papai. Fui lá.